Pensei que o senhor estava andando, passeando. Esse senhor é tá forte, filho? Por quê? É? Eu passo aqui, ninguém me atende, eu fico com raiva, eu vou embora. Aí você não... teve aqui, É, vier. mas não tem carro aí também, ué. Não tinha carro, ah, foi só e você foi tá andando, está andando. Você foi a casa ou não? não? Não, eu, eu vou Faz ficar um pouquinho. Faz tempo. Faz tempo. A Gerardina que tem ligada aqui, só tem ela agora, né? É, só tem ela. O e e o Evandro? É, o Evandro. O Evandro tá em é. Brasília. Em né? Brasília. E o senhor tá passando bem? Tô com bicharedo. 92. 92? dois. Você tá bom demais da conta. <risos> é isso aí. Agora você deu uma minerada demais da conta. Demais da conta. Isso é... <risos> isso é mineiro é um trem, né? Um trem doido, um trem doido de bom. Tá nossa, de... Eu, Eu também. De mais da conta. Demais da conta, é. Ixi, tá quente. É. Tava no sol ali. Ô, ô seu Emílio, é. e, e, e a luta nossa? Mas tá tudo bom. O homem fica lá ou não fica? É. O Bolsonaro. O Bolsonaro é. era para ficar, mas aquele bolso daquele Lula ganhou. É, mas não ganhou nada, eles roubaram a eleição lá. ele não vão é, deixar, não. É, todo mundo sabe que ele roubou. É. Mas que vai fazer o quê? E ainda vamos ter que brigar, né, botar as forças armadas lá pra... Ah, mas não é possível, é. vamos daqui não pra tomar conta do Brasil não, né. Não pode não. O senhor votou ou não? Aí ah, eu não voto mais. Não vota não, né. Fiz 92, aí fui vou... votar lá, o cara falou assim, mas peraí, você tá votando por quê? Então, eu gosto de votar. Você está com 92 anos. De 90 para é. cima não pode votar. De 90 para cima eu achei já certo. Tá cagado, é. Só é. fraca. É. Aí achou que o senhor já estava. Tá, se o senhor votasse, o senhor ia votar certinho, não ia? Você senhor ia votar certinho, não ia? Aí. Bolsonaro. Bolsonaro. Olha lá ele lá. Ó. Eu votei. Ah. Aí lá, aí lá, ó. É. Ali, ó. É. Aí lá. Ah, é, é. É, o Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro. Ah, você pegou e pôs lá? É, é, coloquei lá. Ah, ah. Na liga aqui? É, não, é só levantar um o vidro ah é o é. Bolsonaro tá aí. Esse Meu homem precisa ser o presidente. É. foi um por aquela bolsa é. não é? Igual nada? É. Aí, você tá perdido esses quatro anos. Tô perdido, o que é que vai fazer lá? Roubar já sabe, né? É, eu sou o PT. É, é, é, é, é ruim, hein? É ruim. Eu sou, eles estão querendo falar que vai até mudar de, pra, pra comunismo esse pessoal. Vamos ver o que, que vai acontecer eu no seu PT, PT. É. E a dona, a dona Nenê, como é que ela tá passando? É? A dona Nenê, tá fazendo comida pro senhor? Tá, tá lá no fogão. Já tá fazendo, preparando lá. Ah, preparando. O senhor deu caminhada hoje, ou não? Já fiz a caminhada, já fui, já fui tomar injeção, a não ser o que, que eu estou tomando. Lá no, no shopping de carçalho eu vou embora assim é. assim, E lá aplicaram a injeção. para que eu não sei, da vergonha? Se <risos> <risos> <risos> <risos> so que bom. Vamos fazer uma oração, né, agradecendo a Deus que nós estamos vivos é, é e pedir a benção de Deus para o nosso país, é, é né, é. Senhor Deus e Pai, hoje nós estamos aqui revendo um amigo tão querido, 92 anos, nós temos uma amizade há mais de 40 anos, nós te louvamos por esta vida, suplicamos a tua graça, a tua bênção a Tua força, Senhor, para que ele possa continuar sempre alegre, entusiasmado e tendo a, a Tua graça abundante na sua vida. Abençoa Amém. a Dona Neném, toda a sua família, Senhor. Amém. O Seu Emílio é uma pessoa muito especial e nós queremos tê-lo mais tempo aqui conosco para as conversas agradáveis, Senhor, que o Senhor possa estar sempre dando força e graça para ele. É o que nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus, o teu Filho amado, Amém. nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Jesus. Abençoa a nossa nação. Abençoa o restinho de vida que nós temos. É, o resto. E a nossa nação. Você tem 70 aí? Já tem 70. Já fez? Já fiz. É, tô, né? Hoje é dia, dia 16 de novembro. 2022. Ah, aí. Ontem foi feriado. Eu sou 20 Sim. anos mais velho que o senhor. 20 anos. O senhor tá na frente, o senhor é campeão. estou velho aí mesmo, ué. Tá ligado? O senhor tá em bom demais isso aí. Você é, ainda tá dirigindo ainda, né? Tô. Vai para todo lado. Anda de. Sem problema, eu não, tô, não sinto a nada, carteira. não tem nada, só feiura mesmo, o resto, isso é do homem, né? Ele fala que a, a beleza, ela, ela, ela muda, mas a feiura não, né? Mas o senhor era bonitão e continua bonito ainda. Esses olhos claros do senhor já deu muito trabalho, né? Aí. É. Muita mulher bonita. É, muita mulher bonita. Ó, oh, um abraço pro senhor, senhor Emílio. Fico com Deus. Ele foi tão bom. onde você vai? Eu vou andar mais um pouco aí. só não quer dar a volta comigo? Nada, né? O coração do Eu tô, tô, tô, tô bom de braço. Aí, mas esse braço meu não fez ainda a metade que o senhor já fez. Ó, oh, um abraço. vai com Deus, viu? Fiquei muito contente de ver o senhor. Que Amém O senhor fica com Deus, Faz Deus. Muito tempo que veio aqui. Eu passo aqui e depois vai assim, Ah, não vou ficar incomodando muito não ah, E vai, eu fiquei contente É Ó, oh, um abraço pro senhor Fica com, com Deus Amém Eu vou sair devagarinho É Aí ó Aí ó Hoje que está de tá Aí tá livre. Aí está livre. É. É. Ó, um abraço para o senhor. Falou, seu Emílio. Obrigado. Deus abençoe. Estou aqui na rua dele. Tô saindo aqui hoje. É um momento muito especial encontrar com o seu Emílio para ter um papo. Eu tenho vários vídeos com ele, contando das suas histórias, filho do seu Abelardo. É isso aí, Franca. Deus abençoe.